O nosso primeiro caso foi registrado por um especialista em exploração de casas abandonadas. Nesta feita, ele se dirigiu a uma casa localizada no centro de uma floresta. Casa esta abandonada há mais de 100 anos. Ele, junto de sua equipe, se dirigiu até o local após um grupo de crianças que invadiram a casa terem relatado o avistamento de uma pessoa vestida de branco lá dentro. <tos> उधर कुछ है लाइट चेंज करो लाइट चेंज करो भाई कौन है भाई कौन है भाई भाई उस तरफ हो उस तरफ हो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ यार Sim, no fundo da casa, eles avistaram uma manta branca balançando através de uma janela. Porém, não havia ninguém lá atrás. Agora vocês verão como os muçulmanos expulsam legiões de demônios do corpo de uma pessoa lá na Síria. Eles colocam as pessoas dentro de uma sala solitária com apenas uma caixa de som entoando hinos de louvores a Alá. <risos> Desta forma os demônios entram em desespero e se manifestam com toda a força na pessoa. Repare que o demônio parece implorar por misericórdia. Detalhe, as portas só se abrem depois que os demônios forem extirpados por completo. Não. Não. Não. Não. Agora temos mais um processo de exorcismo na Tailândia. Na ocasião, um demônio manifestou no corpo deste homem e começou a se movimentar como uma aranha pela sala. Hum? Agora vemos um demônio sendo expulso por meio de um único golpe espiritual. De acordo com a fonte, este homem seria um líder muito respeitado e cheio de autoridade e que nele os demônios não conseguem tocar. Aqui temos mais um caso daqueles onde uma pessoa é trancada dentro de uma sala para manifestar seus demônios. Existem relatos de pecadores que são atirados ali dentro como forma de punição para serem atacados por pessoas possuídas. Em alguns casos, a pessoa sai de lá já dentro de um caixão. Por ah, favor. Chama o médico para ver a Sabio. Ela perdeu muito sangue. Vai logo lá, vai. Ali. No caso que se segue, uma menina acordou de madrugada com um barulho estranho vindo do primeiro andar de sua casa. Chegando lá, ela viu seu pai fazendo algo que ela nunca imaginou que o veria fazendo. Vou para o quartel. Este senhor está falando com o papá. O quarto. Olá pequena. Escute-me bem. Queres ajudar a tu padre? Leva o meu mobile. Há o que te pido e tudo isso acabará pronto. O que é isso? Sim, um ritual satânico. Então, ela ligou para a polícia muito assustada. Logo, o policial iniciou uma chamada de vídeo e começou a lhe passar algumas orientações. Foi quando, de repente, eventos aterrorizantes começaram a acontecer pela casa. Alguém pode me dizer o que é isso? É? Que é isso? Corre, vea pequenas, corre! Bom, bom, bom, bom. Vicky! Não te asustes! Apoia o móvel! Acto! Coge uma toalha e moja-la! Infunde o poder de tu bendição sobre este agua! Tranquila! Não pode hacerte daño. tienes que abrir a porta! Vicky? Deja de romper a puta porta! Veste esse bote transparente! Em 15 minutos. A polícia chegou ao local, mas ninguém foi encontrado. Nem o pai, nem a filha. Apenas a casa toda bagunçada e destruída. E até hoje eles nunca mais foram encontrados. Coge uma e O vídeo que se segue mostra uma cena perturbadora registrada por uma babá eletrônica. Nas imagens, vimos um demônio observando um bebê em seu berço enquanto dormia sozinho em seu quarto. Da sala, a sua mãe o monitorava. Parece que quando a mãe não cuidava, da escuridão surgia algo para cuidar. E isso reforça a minha famosa tese, quando pensamos que estamos sozinhos, é aí que estamos mal acompanhados. Um jovem americano estava numa chamada de vídeo com duas mulheres em um site de relacionamento, e lá estava ele conhecendo as meninas e muito faminto já programando o um encontro com as duas. Foi quando de repente Algo estranho começou a acontecer pela sua casa. Ele começou a ser atormentado por um vulto negro que lhe aplicou até golpes físicos. I can, like, see or hear, I don't... Oh I... someone behind you. die One, two, three. Three. Just three? Yeah. Okay, that that works. So what's up? What's There's up? one in the back egg behind you. What? I swear, I just saw someone in hey, the doorway. Us, us. You saw it? Someone was just in the doorway. I shit you not. Know. Someone did. Assim, Para finalizar, temos um evento bizarro registrado na África durante um culto evangélico registrado no Zimbábue, o que muitos dizem ser uma bruxa conhecida foi até o local imediatamente. Algumas obreiras avançaram com a imposição de mãos repreendendo e logo os demônios começaram a manifestar com toda a força na bruxa. Depois de muita batalha espiritual, os demônios foram embora, porém, outro se alojou na barriga de uma jovem. <tos>